O que Jesus disse a respeito da lei, será que ela está abolida nos dias de hoje? Nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma continuação do estudo do Sermão do Monte em que Jesus está ensinando pra gente como construir uma casa sobre a rocha e para isso vamos dar uma olhada no capítulo 5 verso 17 em que ele diz assim pra gente Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir então aqui a gente tem um ponto muito importante. Muitas pessoas por aí costumam afirmar que com a chegada do Novo Testamento, então o Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Acordo, passou a não ter mais validade. Mas a gente sabe que na verdade Jesus não veio fazer uma separação do Novo com o Velho Testamento. E Jesus disse claramente pra gente que ele não veio abolir absolutamente nada, muito pelo contrário. Ele veio cumprir, essa palavra para você que nunca estudou o grego do Novo Testamento na verdade significa completar, então quando Jesus diz que não veio abolir mas cumprir Ele está querendo dizer completar e completar significa em dar prosseguimento àquilo que já tinha Imagina que houvesse um copo com metade da água e Jesus vem completar esse copo, ou seja ele não veio deixar para trás aquilo que já tinha sido preenchido. E a palavra completar vem do grego teleou, que significa tornar pleno. Outra coisa interessante de se notar nesse texto é que muita gente costuma considerar a lei e os profetas como sendo o Antigo Testamento, mas isso não é verdade. E o primeiro motivo é que o Antigo Testamento também contém livros históricos. E na Lei de Moisés, que na verdade seriam os cinco primeiros livros, que também são chamados de Pentateuco, juntamente com os grandes profetas e os profetas menores, não compõem o todo da Bíblia. Ainda estão faltando os livros históricos, como por exemplo, o livro de Reis, Crônicas a gente tem também como exemplo Josué. Existem livros proféticos importantes como, por exemplo, o livro de Enoque que não está contido naquilo que é considerado como cânon bíblico assim como existem profetas que surgiram depois dos profetas do Antigo Testamento como exemplo a gente tem João, o apóstolo, que redigiu o livro de Apocalipse Além disso, nos dias de hoje continuam existindo profetas que têm suas visões e continuam registrando elas seja em formato de texto, áudio ou mesmo vídeo nos dias de hoje. Então espero que tenha ficado claro que Jesus aqui não estava se referindo a uma Bíblia, até porque essa coletânea de livros aconteceu não no primeiro século, mas sim a partir do terceiro século, por intermédio do Imperador Constantino e do Império Romano, que começou a se articular para criar uma cartilha para promover a dominação de Roma sobre todo o Império Romano. Mas então, continuando, se Jesus veio completar a lei de Moisés e os profetas, então o que acontece se a gente deixar de prestar atenção nessas coisas? Vamos dar uma olhada aqui, Jesus diz assim no verso 18 Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então Jesus está dizendo aqui pra gente, que a letra, né, as coisas que foram escritas, talvez não sejam as coisas mais importantes porque Jesus nos prometeu de fato o Espírito Santo então é o Espírito quem guiaria a igreja do primeiro século até a igreja dos dias de hoje e Jesus está dizendo aqui pra gente que a lei de maneira escrita continua a ser mantida até que tudo se cumpra então vamos continuar a ver o que ele disse pra gente aqui todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos Ainda que dos menores ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Nos dias de hoje aparecem muitas pessoas dizendo que a gente não deve mais prestar atenção no Antigo Testamento, porque ele já foi abolido, ele já foi suplantado pelo novo acordo. E isso entra em completo desacordo com o que Jesus está ensinando a gente aqui Então se a gente quiser ensinar as pessoas a desobedecer esses mandamentos Então Jesus já está avisando Esse aqui pode até ir para o céu Mas vai ficar ali quase passando de raspão Não vai assumir uma grande posição no reino celestial Agora quem praticar e continuar ensinando esses mandamentos escritos esse, sim, será chamado de grande no reino dos céus. Então, Jesus, sim, ele dá uma importância às coisas que foram escritas na lei e nos profetas. E isso, principalmente, dentro dos textos que a gente considera como sendo do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento nem ainda estava escrito, nem estava compilado. Então, Jesus não estava se referindo ao Novo Testamento. E Jesus continua dizendo assim para a gente, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não foram muito superior a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, olha só que interessante aqui. Jesus está dizendo para gente que o grande foco, do sermão do monte, o que ele veio nos fazer, a boa notícia que ele veio nos anunciar é a respeito desse reino celestial, é sobre como vamos entrar nesse reino celestial. E a estratégia que Jesus está dando para a gente aqui é de não abrir mão das coisas que foram escritas, embora apareçam muitos pregadores por aí dizendo que a gente não deve prestar atenção nas profecias, não deve prestar atenção na lei de Moisés porque essas coisas já foram abolidas. E Jesus vai até um pouco mais além, utilizando como referência os próprios fariseus e mestres da lei. Os fariseus que representavam aquele partido religioso, que era super santarrão, os caras se consideravam mais santos que os outros. Era como se eles fossem os santos e o restante profanos. Os mestres da lei poderiam representar, nos dias de hoje, aquelas pessoas que fazem muitos estudos teológicos, aqueles que entendem os pormenores da lei, que a gente poderia considerar como sendo as pessoas que realizaram cursos de teologia, sejam eles sacerdotes ou não. E como a gente bem sabe, essas pessoas costumavam encontrar Jesus, para fazer algumas pegadinhas para ele, para colocar algumas perguntas difíceis para Jesus responder e Jesus costumava dar respostas muito atravessadas e inclusive denunciar esse comportamento de extremismo religioso porque esses religiosos tinham um desejo doentio por controlar o povo de Deus querendo colocar palavras e leis que Deus mesmo não tinha dito para serem cumpridas e com isso, eu estou querendo dizer para você que os fariseus e mestres da lei eram pessoas extremamente apegadas à letra. Mas como Jesus mesmo disse, essas pessoas deveriam ser ouvidas. A gente deveria prestar atenção nelas, só tomando cuidado de não imitar as mesmas ações. E eu estou com isso me referindo ao texto de Mateus no capítulo 23. E isso quer dizer que mesmo Jesus denunciando os fariseus e mestres da lei, ele ainda diz pra gente que deveríamos ter um rigor muito parecido com o que eles tinham com relação à lei. Só que, ao invés de simplesmente conhecer, deveríamos ouvir e também ser praticantes da palavra. E concluindo aqui o verso 20, então a gente fecha aquela parte introdutória do Sermão do Monte em que Jesus nos ensina como podemos ser casas edificadas sobre a rocha. E se você está curtindo essas palavras que estão sendo compartilhadas aqui, então não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e indicar esses vídeos também para pessoas que têm interesse em ouvir e praticar aquilo que Jesus tem nos ensinado. E se você tem interesse em conhecer outras palavras de Jesus que foram ministradas no Sermão do Monte, então dá uma olhada nessa playlist que estamos preparando aqui para você. E até as próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!